Olá, estamos aqui para mais um momento do Espaço Família, no Rio Mafra Mix, e hoje eu trago informações da psicopedagogia com relação à importância da brincadeira para as crianças. Para vocês terem uma ideia, o brincar é tão importante para o desenvolvimento de um indivíduo que ele é amparado por marcos legais, tanto nacionais quanto internacionais. Então, a criança tem o direito de brincar para que possa se desenvolver bem. Antigamente, a criança era vista como um mini-adulto. Ela apenas precisava observar o que os adultos faziam e continuar imitando e fazendo assim e entendia que assim ele se desenvolveria da maneira adequada. Interessante que até as vestimentas eram semelhantes às dos adultos. Mas com o passar do tempo, as ciências que estudam o desenvolvimento humano começaram a colocar as situações de necessidade da brincadeira no desenvolvimento das crianças. Essas ciências são a neurociência, a psicologia e a educação, mostrando o Quanto é importante o brincar no desenvolvimento de uma pessoa? A brincadeira é primordial para o desenvolvimento de um indivíduo, mostrando para ela é, todo a, o desenvolvimento dele, tanto cognitivo, quanto físico, emocional e social. Na brincadeira, a criança experimenta as ações que ela é, visualizou, Feita pelos adultos, Ele, ela faz como se fosse um laboratório. Então, o que ela viu acontecendo, ela vai repetir e assim ela vai ajustando o que é bom para ela, o que é bom para o desenvolvimento dela e os adultos que acompanham vão podendo fazer as mediações, tá? Isso é muito importante. Um exemplo bem prático que eu posso mostrar para vocês é quando uma criança recria a leitura de um livro. Então, quando a gente pede para a criança, vamos lá, vamos ler a historinha para os seus, seus brinquedos, para os seus bonecos, essa criança... Ela vai lembrar lá da escola como que a professora organiza ela e os seus colegas, como que a professora segura o livro e ela vai organizar os seus bonequinhos, muitas vezes lado a lado, encostadinhos, sentadinhos. Ela vai pegar o livro, vai virar o livro para os bonecos, vai folheando o livro, mostrando os personagens e falando sobre a história. Olha só que legal! Ela mostrou conhecimento o que ela aprendeu lá na vida social dela da escola, e ela, ela está recriando. E se você observar, você percebe pontos bem importantes que ela já tomou consciência daquilo que é a organização como é a postura da criança para receber uma informação a leitura de um livro como é a postura do adulto nesse caso ela está representando a professora como a postura da professora se apresenta para ela como ela vê e esses pontos são importantes a gente observar se ela conseguiu entender e ela consegue reproduzir. Se ela chegou nesse ponto, nós temos um aprendizado, tá? Outra habilidade que a criança também exerce durante a brincadeira é a habilidade motora. Tanto motora ampla quanto fina. O que, que é a coordenação motora ampla? Quando você leva a tua criança, teu pequeno lá no parque, ele pode correr, pode pular, ele escorrega, ele sobe as escadas, ele mexe com toda a musculatura dele. tá? E a motora fina é quando você faz trabalhos com ah, já com as mãos, os dedinhos, por exemplo, quando você trabalha com a massinha de modelar que você oferece para criança e ela precisa exercitar os dedinhos ela vai colocando força naquela massinha ela vai percebendo que se ela colocar um pouquinho mais de força ela vai conseguindo deixar aquela massinha mais alongada quando você pede para ela que ela Faça um bichinho, né? um animalzinho com aquela massinha e ela consegue recriar com detalhes. Ela está usando a imaginação, ela está usando o seu potencial de criação e recriando o que ela tem de imagem mental. Né? Então, uma outra habilidade que a gente tra também trabalha com a brincadeira. E as emoções? As emoções e as relações pessoais aparecem também numa brincadeira. Essas habilidades você percebe durante um jogo, por exemplo, onde você coloca a criança com outra criança ou outras crianças e você percebe como ela se comporta, como ela segue as regras, como ela respeita as regras. Como ela entende o momento da sua vez de jogar, da vez do colega jogar? Como ela percebe a, a, o controle emocional dela? se ela fica frustrada e ela não consegue entender por que que ela perdeu naquele momento, e ela consegue entender que o jogo em momentos ela pode ganhar, em outros momentos o coleguinha pode ganhar. Isso é bem interessante. Então, essa dinâmica do jogo, as emoções aparecem muito. Outra questão que a brincadeira faz parte é lá nas terapias. Então, muitos terapeutas usam a brincadeira como forma de acessar a criança, deixá-la mais à vontade e assim conseguir trabalhar nas habilidades que precisam. Não é muito difícil a criança sair de uma sessão de terapia, né? Ou de atendimento com um profissional externo e chegar para a mãe e falar assim, ah, hoje eu só brinquei. A mãe pensa, será que eu levei ela para brincar lá ou para fazer, para exercitar a habilidade que ela precisa? Muitas vezes o profissional conseguiu, durante uma brincadeira, Acessar todas as informações que ela tem sobre aquele, aquele comportamento ou aquela habilidade que ela está trabalhando e fazer as intervenções necessárias. Então é muito comum que os profissionais que trabalham com crianças se utilizem da brincadeira para trabalhar também. Claro que toda atividade, toda brincadeira tem intencionalidade, então essa brincadeira é relacionada com aquela necessidade daquele paciente, daquela criança, né? E é importante lembrar as, as famílias que toda brincadeira, ela precisa ter uma função, tá? Nós não podemos... Ah, ensinar uma criança a brincar por brincar. Então, você pega e, e vai correndo lá. Você pega uma bola e sai correndo. Não. É importante que a gente mostre para ela a função de cada brincadeira, de cada objeto. Para que ela entenda o que precisa ser feito com ele. Então, se ela tem uma bola, se ela ficar brincando com aquela bola sozinha ela talvez não tenha é, a capacidade de, de treinar outras habilidades. Agora, se o adulto mediar essa brincadeira e falar para ela, ó, hoje você pode pegar essa bola e a gente vai marcar aqui, ó, dois pontos e você precisa chutar essa bola e acertar aquele ponto. Vamos treinar? Faz assim, ó, vai lá e chuta, aí coloca a criança, a criança vai lá e faz. Ok, não conseguiu, não parou, não prestou atenção no movimento que a perna precisava fazer. O adulto media de novo, né? Dessa forma. E assim vai até que a criança tenha autonomia para fazer. Assim, para toda brincadeira, seja ela imaginativa, a gente pode trabalhar junto, seja ela para fazer o movimento dos músculos, coordenação motora ampla e fina, das emoções. Então, todas essas, essas possibilidades a gente pode e deve dar funcionalidade para a brincadeira da criança. Esse é o objetivo maior, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui e encontro vocês num próximo momento.